Nunca se falou tanto em adoração como nos tempos atuais. A cada dia surge uma nova igreja. A cada dia surge uma nova religião. E todos dizem que estão adorando a Deus. Mas o que é ser um verdadeiro adorador? Jesus quando pregou o evangelho para uma mulher pagã, a mulher samaritana, Jesus disse algo muito profundo sobre adoração está no evangelho de João capítulo 4 verso 24 o evangelista João narra nas seguintes palavras Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade essas palavras foram ditas por Jesus ele quer que nós adoremos ao Senhor com raciocínio com entendimento tendo a sua palavra como a nossa única regra de fé e esperança o meu desejo é que no dia de hoje você não seja apenas uma pessoa que diga que é um adorador, mas que a sua vida você possa adorar a Deus com entendimento, com inteligência, com razão. E aí as pessoas vão ver que a sua vida testifica que você é um verdadeiro adorador. Deus te abençoe.